Oi, oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer um, a nossa fantasia de escoteiro. Essa aqui, gente, olha só. Tá aqui o nosso amiguinho Benjamin, né? O meu Benjamin, né? Foi feito a, baseado no Benjamin da nossa ADM Lígia. Tá aqui vestido a nossa fantasia de escoteiro essa fantasia aqui nós vamos estar fazendo ela hoje olha esse bolso olha só que maravilha tá ó, nós vamos estar fazendo o passo a passo desta peça aqui ó desta peça maravilhosa mas antes de nós fazer a nossa peça a nossa fantasia de escoteiro né eu gostaria de pedir para vocês que não são inscritos no nosso canal que se inscrevam e ative o sininho para receber as notificações Assim toda vez que eu fizer vídeo novo você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá Olha só que maravilha de fantasia gente, já pensou o teu bebê de quatro patas vestindo essa fantasia aqui? Essa peça foi pedida pra gente, esse molde foi pedido, dado uma ideia pra gente fazer pela nossa ADM Gabi, a nossa ADM do grupo temático, né? Então, logo, logo estará lá no nosso grupo temático. Você que não participa, é só deixar um recado aí pra gente, ele eu quero participar do grupo temático que eu entro em contato com você, ok? Então, vamos lá fazer a nossa peça. Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Oi, meu povo! Vamos fazer a nossa fantasia de escoteiro? Essa peça foi pedida por uma das nossas ADMs, a nossa ADM Gabi. Ela é a ADM do nosso grupo temático, né? Então, ela pediu, Sheila, será que tu não consegue fazer? Eu acho legal, a minha família curte isso e eu vou amar ver o Pingo O Pingo é o bebezinho de quatro patas dela, vestido com uma roupa de escoteiro, né? Então, a gente elaborou, a gente fez e agora a gente vai fazer o vídeo Eu já tô devendo para ela já faz tempo essa peça, só que nunca me sobrava tempo para fazer o vídeo, né? Então, vamos fazer ela então, vamos aos materiais a gente vai usar focinho de porco ou regulador, né? Eu chamo de regulador, alguns chamam de de, alguns chamo de focinho de porco. A gente vai usar também finalizadores, tá? Dois botõezinhos Rita, ok? Vamos usar esse elástico aqui, cordão, né? Dois pedaços... Vamos medir aqui para dar a medida exata para vocês. Dessa vez eu vou cuidar para dar de centímetro, não de polegada, tá, pessoal? Então, 31 centímetro cada um, tá? Ó, tá? E os moldes, né? Os moldes a gente vai usar cetim e sarja, tá? Cetim para o lenço, né? E sarja. Esse aplique, esse bordado, eu vou mandar em peça para vocês. Esse molde aqui é o molde do lenço, né? Ó, você vai cortar duas vezes, talhar duas vezes, tá? Um pra você fazer o bordado, o outro pra você fazer duplo, né? Então, esse é o cetim. Você vai cortar também um retângulo assim, tá? Pra gente dar acabamento na nossa, no nosso bordado, tá? E os moldes de sarja. Você vai precisar também de uma fita de cetim amarela, tá? Dessas finas. Se quiser colocar mais grossa, pode pôr. E a nossa sarja, né? Então, cetim e sarja é isso que a gente vai usar, ok? Então, esses aqui é do chapéu, né? Esse aqui você vai cortar uma vez no metal AC e uma vez na sarja. Mesma coisa com esse aqui, tá? Esse aqui você vai colocar o teu bordado, né? Bordado em pés, pro pessoal do grupo temático, eu sempre mando junto, tá? Em pé, só abre na máquina de abordar, tá? Então, esse molde aqui você vai talhar uma vez no sarja Uma vez no metalacê, tá? E esse aqui você vai talhar duas vezes no sarja Talhar é cortar, tá? Cortar duas vezes no sarja e uma vez no metalacê, Ok? Então, pro nosso chapéu é isso ali Os cordões que eu já falei pra vocês, né? Pro chapéu, o focinho de porco E os reguladores Pro nosso chapéu é isso aqui, tá? Pra nossa... Bandana pro nosso lenço Já tá aqui, é o cetim Agora, pra roupa, né? Vamos a camisa, tá? Essa é a subgola, duas vezes dobrado A gola, duas vezes dobrado Peitilho da camisa, duas vezes dobrada Lapela, que vai na camisa também, quatro vezes, tá? e a nossa camisa, tá? Uma vez dobrada aqui, ela é inteira, tá? Uma vez dobrada aqui, onde o molde mostra as dobras, ok? Então, pra camisa, esse molde aqui, uma vez dobrado, né? A lapela quatro vezes, o peitilho duas vezes, né? A gola duas vezes, subgola duas vezes. Esse é pra camisa. Pra calça. Calça uma vez dobrada. Cintura, uma vez dobrado, filete do cinto, tá? Cinto é esse aqui, três vezes, bolso de lapela, o bolso, duas vezes, lapela do bolso, quatro vezes, e esse é o filete do bolso, tá? Então, você vai cortar esse duas vezes dobrado, tá? Esses são os materiais que nós vamos precisar para fazer a nossa fantasia de escoteiro, tá? Então, vamos começar aqui. Vamos começar aqui com o nosso lenço, ok? A parte que a gente fez o bordado. A gente vai passar a nossa fita de setinha aqui de fora a fora, tá? Tá? Então, a gente vai passar a fita aqui e aqui, tá? Passar a fita aqui por tudo. Gente, eu mudei a forma de gravar, tá? Se não ficou bom pra vocês, depois vocês me avisem que eu volto a gravar da, de outra maneira, tá? Então, vamos lá. A gente tá tentando melhorar pra ficar cada vez melhor pra vocês, tá, gente? O meu ateliê ainda não... O meu estúdio ainda não ficou pronto, né? Vai demorar um pouquinho, mas se assim ficar pronto, vai ficar mais fácil. Deixa sempre um espaço aqui para depois você conseguir pregar a outra parte, tá? cetim não é fácil de costurar, como todos já sabem, né? Mas... ora lá. aqui no biquinho, com a agulha para baixo, você levanta o calcador e vira, tá? Dá uma dobra, uma dobra ali para ela ficar bem posicionado. Dá então, uma dobra aqui, ó. Cuida para o calcador não baixar no teu dedo, né? Comigo acontece isso direto. Baixa e vamos para cá. Que eu disse para vocês, dá tá? Vamos pegar a outra peça. E vamos juntar aqui o nosso lenço com o um outro, tá? Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura aqui, juntando os dois, tá? Vou passar uma costura aqui. E vamos juntar o nosso lenço com o outro. Vamos passar a costura aqui, aqui, e vamos deixar aqui um pedaço pra gente tá... Um pedaço aberto aqui pra gente tá virando a nossa peça, tá bom? Bora lá, então. Tenta não pegar o nosso... A nossa fita ali, né? Pra não ficar... Pra não ficar invisível a nossa fita, ok? Bora lá. Agora aqui a gente vai fechar aqui, deixar só um buraquinho pra gente tá virando. Agora, tirou os biquinhos. Pra gente virar a nossa peça, né? Agora a gente vira. E agora, vamos prespontar a nossa peça aqui e aproveitar e fechar aquele buraco que a gente deixou, ok? Pronto. Passar a costura aqui. Tiramos agora aqui, agora aqui a gente vai passar uma costura juntando os dois lados. Assim, agora, aqui, gente, ó, bem no meio aqui, ó, a gente vai passar uma costura separando esse funilzinho aqui, ó. Vocês estão vendo? Ó, bem aqui no meio, a gente vai passar essa costura aqui separando o funilzinho, tá? Sim, agora a gente vai colocar o nosso lenço aqui, ó, tá? Mesma coisa aqui. você pode usar uma ferramenta, né, um pincel, eu já ensinei vocês como fazer, né? Ou até a chave de fenda da máquina mesmo. Ó. Ele vai ficar bem firme. Ó. Aqui você regula o tamanho do pescoço do seu bebê. Ó. OK? Então o nosso lenço tá pronto. Esse é o nosso lenço. Nosso lenço toque. Tá OK? okay? Reserva o nosso lenço. Vamos fazer o nosso chapéu agora. Vamos pegar esse molde aqui. E vamos passar a nossa costura de segurança, ok? nos é nosso topo. Precisar uma costura de segurança, né? Topo aqui, tá, gente? Ó. Parte mais larga, tá? Então, vamos pregar o nosso topo. Vamos virar no avesso, tá? Aqui também. E vamos pregar o nosso topo aqui. Bora lá. vamos fazer o nosso, nossa aba, nosso metalacê. Eu faço só um furinho metalacê, porque depois eu aumento, tá, gente? Então, eu acho mais fácil fazer assim do que já cortar grandão no tamanho do molde e depois não dá certo. Então, eu acho... Melhor assim, porque dependendo do tecido, o tecido vai alargar Esse aqui não, esse aqui já poderia eu ter cortado no tamanho Mas eu já peguei por costume, quando eu faço chapéuzinho, bonezinho Os buraquinhos aqui do meio, eu já deixo só um pouquinho ali Pra me acertar depois, a hora que eu vou pregar o topo Isso eu já peguei de costume, porque dependendo do tecido ele alarga, né? Esse não, esse não alarga não Mas mesmo assim, como já é costume meu, eu faço assim, tá bom? vamos então, bora lá Passar uma costura aqui ao redor, tá? Colocamos os dois... Aqui em cima o metal assim embaixo passando uma costura ao redor. Agora a gente vai virar essa peça, tá? Você pode estar tá fazendo pique aqui, né, para poder virar a peça. Viramos a peça. Aqui, peça virada, a gente vai passar um três ponto aqui, tá? Esse ponto feito, ó, aí a gente vai colocar aqui o nosso chapéu aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu gosto de já medir aqui, ó, e eu pego uma caneta, daí eu vou ter base, aí eu vou ter base do tamanho que ficou isso aqui, tá? Se alargou ou não. Então, eu pego uma caneta e coloco o topo aqui, e daí eu faço um tracinho ali, um tracinho aqui, outro aqui, então aqui eu já tenho a base da onde que vai o nosso, vai ficar o nosso círculo aqui, o nosso topo, então eu vou fazer uma costura de segurança aqui, seguindo essa base, ok? Agora eu corto o excesso. Aqui, agora eu vou pregar a nossa peça aqui, ok? Antes de pregar a nossa peça, nós vamos colocar o nosso filete e o nosso elástico, tá? Bora lá. Filete, né? Como vocês já sabem, né? Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio pra fazer o nosso filete de amarração, né? Bora lá. Agora aqui, vamos medir aqui. Fazer um piquezinho aqui e aqui, ok? Então, aqui e aqui vai o nosso flete de amarração. De amarração, que é aquele que vai o cadarço dentro, né? Agora, aqui, a gente vai colocar o nosso aqui e aqui, o nosso cadarço. nós vamos colocar o nosso topo aqui, ok? A nossa peça vai vir aqui. Então, vamos colocar ela aqui pra dentro, tá? Ó, e vamos pregar ela aqui, ok? vamos então, bora lá. a gente vai colocar o nosso filete pra finalizar aqui, ó, tá? Então, uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. Vamos abraçar aqui a nossa peça pra poder finalizar ela, ok? Vamos começar aqui pela costura aqui de trás, ó, essa costura aqui de trás. E vamos finalizar aqui o nosso chapéu. O nosso filete dá acabamento aqui, assim, ok? Então, bora lá. Ficou assim, agora a gente vira pra dentro aqui e dá última costura, último acabamento aqui no chapéu, aqui pra dar o acabamento perfeito, tá? Ó, a gente virou aqui, agora a gente vai passar uma costura aqui, tá? Vocês vão usar a linha da cor do tecido, né? Eu tô usando branco aqui. Aqui, vocês vão colocar aqui o nosso cadarço aqui. E aqui. Nosso cadarço aqui. Vamos colocar o nosso, o nosso regulador. Colocamos o nosso regulador, agora vamos colocar o nosso finalizador, ok? Olha só. assim, tá? Reserva, junto com o nosso lenço. E agora vamos pegar a parte de cima da nossa roupa. Agora vamos pegar parte da camisa da nossa roupa. Para gente fazer. Bora lá então. A primeira coisa que a gente vai fazer é montar as lapelas, ok? Passar uma costura aqui, só deixar aqui pra gente virar, ok? mesma coisa aqui, tá? Viramos, vamos prespontar e já passamos uma costura de segurança ali embaixo. Mesma coisa com a outra. Vamos fazer as nossas a nossa gola. Vamos pegar a nossa subgola. Achar o meio, vamos fazer um pique aqui e um pique aqui. Nas duas. Nas duas, a gente faz um piquezinho pra saber aonde é o meio. Vamos pegar a nossa gola. E fazer a mesma coisa, achar o meio e fazer um pique nas duas. Essa parte arredondada é a parte de baixo. Essa parte arredondada é a parte de cima, ok? Então, vamos colocar as golas assim. Pegar as golas aqui, tá? Então, pique com pique aqui, né? Vamos colocar um alfinete pra segurar e vamos juntar a nossa gola, respeitando as curvaturas do molde, tá, gente? Sempre tem que prestar atenção nisso, senão o molde não dá certo, tá? Se vocês não respeitar as curvaturas dos moldes, o molde não vai dar certo. Daí, não adianta vir, ah, mas o molde tá errado. Não é o molde que tá errado. Se tem uma curva ali, é porque é pra fazer, Tá? Mesma coisa aqui com o outro, tá? Pique com pique. Vamos colocar o nosso alfinete aqui e vamos pregar a nossa gola na subgola. Agora, vamos pregar uma na outra aqui. Pique com pique aqui. Pique com pique aqui embaixo. E a gente vai passar uma costura aqui por tudo. Só deixar embaixo pra gente tá virando a nossa peça, ok? A gente vai fazer pique, principalmente aqui nesses cantinhos, aonde aonde tem que ficar retinho, né? Tirar os biquinhos aqui das pontas. Tirar nosso alfinete antes que a gente esqueça. E vamos virar a nossa peça. Virada a nossa peça. Vamos passar uma costura aqui, juntando costura com costura aqui. Bem aqui, costura com costura. Sim, reserva. Vamos pegar a nossa frente agora. Vamos pregar um filete aqui, tá? Para dentro. E vamos abraçar aqui, ó. A nossa cava da manga, tá? Vamos abraçar a nossa cava da manga aqui. Pra dar um acabamento. Pregando... Uma coisa desse outro lado aqui, tá? Passamos o filete aqui. Agora a gente vai pregar os ombros. Ombro aqui, o ombro. Ó, até aqui, ok? Mesma coisa do outro lado. Ó, filete com filete. Ombro aqui. Pregado vamos pegar o filete da frente, que daí a gente já vai na overlock e faz a, as duas coisas, né? Então, o filete da frente, como vocês já sabem, não é segredo pra ninguém. É só pregar aqui na frente, né? Dobra assim e prega aqui, ok? Então, bora lá. Então, coisa do outro lado, pronto. Agora sim, vamos na overlock da acabamento aqui no filete da frente. E dá acabamento aqui, né, fechando o ombro aqui, dar acabamento aqui no ombro, pra gente vir pregar o nosso, nossa lapela. Aqui, o do lado pregado, nosso ombro também, nós vamos colocar a nossa lapela aqui, ó, tá? A gente vai passar um arremate na nossa lapela aqui, ó, em cima do nosso aqui ó, achar o meio aqui, brincar, esse meio aqui vai em cima da costura, tá? E aqui a gente vai passar uma costura, né? Um arremate aqui, uma reta aqui, pra gente tá virando a nossa lapela, tá? Isso a gente vai fazer no avesso aqui, pra daí a nossa lapela vir pro ombro, ok? Bora lá, então. cima do nosso filete. Ó, ficou assim. Esse aqui, a gente vai colocar um, um botãozinho aqui, ok? Mesma coisa do outro lado, Tá? A gente vai colocar o botãozinho Vai ficar assim Agora a nossa gola, né? Aqui, costura com costura Aqui no ombro E vamos achar o um meio aqui Então aqui a gente já sabe Que é o nosso meio Aqui a nossa gola Meio com meio aqui, tá? Os dois juntos aqui Vamos colocar o nosso alfinete A gente vai pegar a nossa gola então, vai vir até aqui e vai virar o nosso filete cá pra cima tá? abraçando a nossa gola aqui ok? então vamos lá também a gente vai abraçar a nossa gola com o nosso filete, ó. Tá? Abraçando a nossa gola aqui. um overlock aqui também, tá? Aqui. Ficou assim, ok? Se você quiser passar um filete aqui, pra dar um acabamento melhor, você passa, tá? Fica melhor... Dá um acabamento melhor, fica perfeito, tá? Aí, você passa o filete aqui. A gente não vai passar filete aqui, porque a gente depois vai rebater essa costura aqui, tá? Mas, na outra, a gente passou, ó. Na outra, a gente passou o filete, ó. Tá? Aí, você pode passar um filete aqui também, tá? Agora... Depois aqui, a gente vai colocar um botãozinho aqui, até já vou colocar um um alfilete a gente visualizar como é que vai ficar com o nosso botãozinho depois né pois a gente vai despontar espontar peça toda né ainda vamos falta calça Aí é só colocar a nossa calça aqui então essa aqui é a nossa camisa né nossa camisa da parte do escoteiro tá quase pronto. Agora, nós vamos fazer a calça, né? Então vamos pegar a nossa calça. Vamos começar com o nosso, com o nosso filete do cinto, uma vez para dentro, outra vez para dentro e uma vez no meio assim, ok? Bora lá, então. passar a costura do outro lado, tá? o nosso bolso no nosso molde mostra aonde a gente tem que dobrar para fazer a, o nosso bolso cargo tá então a gente vai fazer pique que a gente tem que dobrar. Quiser é. passar, é mais fácil, tá? É. Mesma coisa aqui, tá? pegar a nossa nosso filete do bolso e vamos pegar aqui a gente ó tá aqui chegou aqui a gente vai dobrar ó vai pegar ao redor, tá? ó, aqui chegou aqui, a gente vai dobrar ele assim assim vai vir pra cá e vai dobrar ele de volta, tá? e daí vai vir aqui pra cima ok? ó, vamos fazer ele ficar assim, tá? Bora lá, então. Ó, vamos costurar até aqui. Aqui, a gente vai... Agulha pra baixo, peguei o calcador e virar. Jogou a sobra pra cá, ó. Jogou a sobra pra cá, veio reto. Mesmo, agulha pra baixo, calcador, ergue e vira. E joga a sobra pra cá. A gente vai fazer com o outro, tá? Aqui Até aqui embaixo Chegou aqui Agulha pra baixo Gira, joga, sobra pra cá Até aqui Agulha pra baixo, gira Sobra pra cá vamos fazer a bainha, vamos dobrar aqui e vamos fazer a nossa bainha do bolso, ok? Aqui certinho Nossos bolsos estão prontos. Agora, vamos pegar a nossa calça. Nossa calça. Vamos marcar o meio da nossa calça já, né? Que a gente sempre precisa... passar o filete aqui, tá? Vamos passar o nosso filete aqui na calça, tá? Aqui dos lados. Uma vez pra dentro, uma vez pra dentro e abraça aqui, né? aqui colocamos o nosso prete do lado agora vamos passar um overloque aqui e aqui pra limpeza pra gente tá colocando os nossos bolsos ok já voltamos aqui passamos limpeza na bainha aqui vamos fazer a nossa bainha ok Uma coisa do outro lado, feita a nossa bainha, feito a nossa bainha. Vamos fazer a nossa lapela pra gente montar os nossos bolsos. Nossas lapelas. São quatro. Vai passar uma costura aqui e aqui, tá? Deixar só aqui pra gente virar. Tá, mesma coisa com a outra. É Espantar ficou assim, vamos passar uma limpeza aqui também em cima é, lá na overlock, já voltamos então, assim agora vamos continuar com a nossa calça, né? Vamos passar um filete aqui no meio, né, no anteperna, pra gente colocar os nossos bolsos, tá? Filete uma vez pra dentro, outra vez. Caso você ache que vai ficar muito pesada a peça colocar filete, você pode só dobrar aqui e fazer, né, um, um acabamento aqui na reta sem colocar filete. Eu vou pôr filete, tá? Então, filete uma vez pra dentro, outra vez pra dentro pra dentro você vai abraçar aqui tá vai empregando você pode estar tá usando viés tá Aqui, pessoal, colocamos filete, né? Tudo certinho. Agora, vamos colocar nosso bolso. Você pode colocar na perna, né? Como você pode colocar aqui, ó, no bumbum, né? Eu gosto de colocar mais aqui, assim, né? Aqui, ó pedacinho aqui que sobra a gente vai vir pegando aqui, chega aqui a gente vira e vem e vem até aqui ok? bora lá então vai vir chega aqui. Chegou aqui, vira de novo. E vem pegando. ela, nós vamos vir com ela aqui, certinha. Desse ponto. Transposto. Ok? agora o outro lado a gente vai medir ah, esse aqui é onde a gente pregou esse aqui certinho pra medir os dois para pegar os dois na mesma altura, ok? Vamos pregar o outro bolso. aqui o nosso nosso bolso ok bolso caro agora vamos pegar a nossa nosso cinto vamos achar o meio Esse é o que vai aqui, tem um pique aqui, a gente vai colocar esse aqui, né? O outro a gente vai colocar aqui em cima do bolso, tá? Tá? Outro aqui na mesma altura do bolso, e o segundo tá assim, ok. Agora... esse filete do cinto aqui, vamos dar um acabamento, virar aqui, ó. Viramos aqui, passamos uma costura aqui, só para dar acabamento. Mesma coisa desse lado. Viramos, uma vez, viramos duas, bem fininho, só para dar um acabamento. Agora, vamos pegar a nossa camisa Vai vir até aqui E esse filete aqui da frente, ó Filete da frente Vai abraçar O nosso cinto, ok? E nós vamos passar na costura aqui Juntando Mesma coisa vai acontecer aqui, ó Mesma coisa Filete Mesma coisa vai acontecer aqui, ó Mesma coisa, o filete da frente, esse aqui, vai vir e abraçar a nossa parte de cima aqui, ok? Bora lá! Então, gente, esse vídeo tá sendo demorado, né? Eu tô fazendo bem devagar essa peça, por ser uma peça complexa, é uma peça dificultosa pra fazer, né? Então eu tô fazendo, não sei se vocês estão reparando, mas eu tô fazendo bem devagarzinho para vocês conseguirem pegar o passo a passo, tá? Tô fazendo bem devagar, por isso que o vídeo vai ficar tá ficando muito bem longo, né? Mas assistam, né? Por isso que ele tá ficando bem longo, porque eu tô fazendo devagar mesmo essa peça para vocês pegar, para ela ser muito complexa, OK? Alfinete ficou assim. Agora a gente vai juntar as nossas pernas aqui, ó. Tá? Costura com costura aqui, e vamos passar uma costura aqui. Mesma coisa com a outra com costura Agora, a gente vai até no overlock, tá? Para dar acabamento aqui, aqui e aqui nas pernas. E já trago, para mostrar pra vocês e despontar, né, a nossa peça, okay? então, tá aqui a nossa peça. tenta acabamento no overlock, a gente vai virar ela. assim, agora a gente vai fazer o acabamento, a gente vai despontar a nossa peça, tá? Vamos rebater essa costura aqui, essas duas costuras, essa aqui, espontar aqui as nossas golas, tá? E vamos lá, vamos começar por aqui, tá? A gente vai virar. Costura pra cá, tá? E vamos passar um acabamento aqui rebater a costura. Mesma coisa a gente vai fazer aqui em cima, tá? Na cintura aqui, parte de cima. Agora, eu vou lá colocar botão aqui, aqui e aqui. E já volto para mostrar para vocês como que ficou a nossa peça pronta. Ok? Já voltamos. Então, tá aqui a nossa peça pronta. Olha só como ficou. Olha só. Botõezinhos, o nosso lacinho, né? Olha só. Tá? Três botões aqui. Aqui fica aberto mesmo, tá? Tá? É assim mesmo, para dar mobilidade pro teu bebê de quatro patas Olha só, como ficou a nossa peça do escoteiro Maravilhoso, né, gente? Ó, o chapéuzinho Então, é isso, gente O vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu amei o resultado Como eu falei, essa peça, esse molde foi pedido por uma das nossas ADMs, né? Lá do grupo temático então, essa peça vai aparecer lá no grupo temático, né? Nas votações dos próximos meses. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado, ok? Ah, gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas peças pet, bora fazer muitas fantasias, muitas roupinhas pet, ok? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijos, tchau, fico com Deus, tchau!